Fala meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pseu Tecno E no vídeo de hoje eu quero fazer com você aqui o unboxing de mais uma caixinha, né? Mais uma encomenda que chegou pra mim aqui em casa hoje, dia 4 de maio Por volta aí das 3 da tarde, né? Dia é 4 de maio de 2022 E chegou pra mim essa belezinha aqui em casa Que se trata do Smartwatch X8 Max, né? Que tá aqui, embalagem fechadinha, né? Como sempre, com vocês aqui, eu faço a inspeção visual do material. Então, pode ver que está bem fechadinho, né, lacradinho. As quinas estão bem quadradinhas. Então, isso mostra que não teve é, nenhuma outra encomenda por cima amassando o material. Né? Então, eu sou bem chato com isso. Sou mesmo. Se tiver quebrado, eu mando de volta. E, enfim. Bom, mas está aqui o material, bem lacradinho, fechadinho. Acredito eu que a nota fiscal está aqui dentro da caixa. A gente vai ver daqui a pouco. Mas de antemão, como sempre, né? eu queria parabenizar o pessoal da entrega aí pela, pela entrega do material bem feitinha, né? pela, pela responsa com o material. Né? O cuidado também, né? eu sei que no caminhão, ou no carro ou na moto tem mais caixas, não é só a minha como encomenda, como entrega, né, mas mesmo assim o pessoal é bem atencioso, bem cuidadoso com o material. E o pessoal da loja também, tá? despachou o material bem rápido. Eu comprei, se não me engano, foi no dia 28 né, do mês passado e chegou para mim hoje aqui em casa. Dia 4 de, de maio, né? Então, dia 28 de maio, 30, 1, 2, 3, 4. Ó. Sete dias de entrega. Chegou rapidinho para mim. Sete dias, não é nada. Então, só você comprar lá rapidinho, pum, e esperar que chegue na sua casa bonitinho. Interessante que você não, não, não erre em seu cadastro, tá? De repente, se tiver, tiver um dado errado lá e tal. Já teve duas encomendas minhas que, por erro meu, eu esqueci de botar referência e eu tive que buscar a encomenda lá no, no Correio. Por pouco, não voltou para pro fornecedor, né? Então, lembre-se disso. Você colocar referência no campo ali de observação, é um ponto muito bom para o entregador ali saber certinho onde que tá Porque tem muito lugar aí que é muita rua, uma doideira aí, que você não consegue identificar a casa do cidadão, aí não tem jeito. Aí encomenda a encomenda volta para o vendedor e aí você vai, vai ficar chupando o dedo aí, entendeu? Então, na hora do cadastro, endereço certinho, confere, CEP direitinho, bonitinho, para chegar na sua casa aí, tá bom? Falar em CEP, a grande maioria das coisas que eu tenho comprado, seja o smartwatch X8 Max, que é esse aqui, a cadeira gamer, que foi essa aqui, ó, que eu comprei, tem alguns meses também no site, chegou para mim. Entre outras coisas que eu comprei no site também, a grande maioria delas vieram com frete grátis. Esse aqui também veio com frete grátis. Acredito eu que ainda esteja né, com frete grátis e com uma oferta muito boa. Se quiser comprar um smartwatch também barato aí, aconselho o site, está aqui embaixo na descrição. Você pode clicar ali e acessar o site lá onde eu comprei esse aqui para você ver também qual que vai te agradar, porque esse Smart aqui tem várias cores, rosa, azul, preto, branco, você já vai ver aqui, eu já vou abrir essa, esse, essa caixinha com a gente, beleza? Então, chega de conversa, vamos embora para o unboxing logo, vou baixar a câmera aqui para gente acompanhar direitinho, tá bom? Então, vem comigo aí. Então, vamos lá. Acredito eu que aqui seja um lugar bom para poder abrir. Fica atento aí para não se machucar, tá bom? Porque mexer com material cortante pode machucar você de repente aí, então fica atento, tá bom? Ó, aqui, deixa eu ver... Beleza, deixa eu mandar material cortante, show! Olha aí, ó, <risos> viu? Nota fiscal aqui, como eu falei, né? bem embaladinha, então fica é interessante, ok? E aqui está o smartwatch... X8 Max Cara, muito bacana Eu gostei muito Para chegar ao ponto de eu comprar é porque eu gostei Eu pedi ele na cor azul a Caixinha também tá, tá íntegra Não tem nada é, De mar, marcado aqui de, de rasgado nem nada Mas então vamos lá Deixa eu só abrir aqui para poder ver os componentes né, E como que veio Mas vamos lá Na caixinha veio só isso aqui Deixa eu só colocar aqui isso aqui pra cá pronto manualzinho dele né como de costume dos aparelhos aí chineses tem duas versões aí, tem o um manual em chinês, também tem o um manual em português, em inglês, perdão, em inglês, tá bom? para você sincronizar ele com o telefone tá é bem fácil se você, se você tiver Android ou tiver é, iOS os iPhones é para esse aplicativo aqui ó tá pega, pega a câmera do seu telefone bota esse QR Code aqui o aplicativo que você vai baixar, vou botar aqui na, no vídeo aí para ficar mais fácil para você, é esse aqui, ó, o aplicativo que você, vai, que você vai precisar baixar, tá? É esse aí. Você baixa esse aplicativo aí para poder monitorar o seu smartwatch, beleza? Bom, é, vamos pela pulseira primeiro. A pulseira não é plástico, né? É uma borracha, olha aí, ó, que bacana a borracha. Ó. Eu não vou te falar muitas características do relógio porque eu não conheço tanto. Tá? Eu comprei o relógio, tá em dias, então se você quiser saber mais informações, o link está aqui embaixo na descrição, você pode clicar ali para ler mais informações aí sobre ele, tá bom? De antemão eu vou te falar aqui o que eu, que eu li sobre ele e gostei bastante, por isso que eu comprei, tá bom? A pulseira, exatamente a mesma pulseira, igual do smartwatch da Apple, né, como você pode ver aqui, ela é de encaixe, ela não é de pino, tá vendo aqui, ó? Ela é de encaixe, os Smart Apple também são assim, né? depois Porque você encaixa lá, beleza. Na caixinha veio, é, acredito eu que o carregador, top demais. O carregador não é de inserção, não é para você enfiar no, igual o celular, né? Na, na, no relógio assim, né? Porque se tivesse assim, seria mais fácil de entrar água nele. É, o carregador dele é de contato, você encosta ele aqui, ó. Tem os polos aqui, na, aqui atrás, não sei se você consegue ver direitinho. Deixa eu só tirar, tirar esse adesivo aqui. Pronto, deixa eu colar aqui esse adesivo. Pronto. É aqui, ó, você encosta aqui os polos aqui, tá vendo? Nesses polos aqui. Ele tem um imãzinho que puxa ele, ó. Ó, já puxou, tá vendo? O imã não é tão forte, mas é só pra deixar, deixar ele é, direcionado certinho, ó. Deixa ele assim, direciona ele. Se você colocar ele aqui pra carregar assim, ele mesmo roda e encaixa, ó. Tá vendo? Se você consegue ver, ó já tem tá uma posição que tem que carregar, e coloca no USB para você carregar, tá? Ah, posso carregar com o um carregador de celular? Pode, tranquilamente, até porque a voltagem dele é 5.1, então tá tranquilo, tá? A amperagem dele é a mesma do carregador, tá bom? Pode carregar aqui no, no USB, tem o hub aqui, ó, de vez em quando eu carrego minhas coisas aqui no hub, que vem energia do, do computador, vocês conseguem se consegue ver aqui, eu boto o USBzinho ali, carrego, tá tranquilo, tá? Se não for isso, é o carregador do celular, tá bom? Então vamos lá. É, ainda do carregador. Se perder isso aqui, lascou, tá? Então cuidado com esse carregadorzinho aqui, porque esse carregador que tem dois polos assim é difícil de encontrar, tá? Talvez você encontre em outro lugar, mas como não é original, pode ser que venha danificar seu aparelho, então cuidado com isso aqui. Carregou, guarda direitinho, tá? Evita de ficar torcendo o cabo, enrolando assim, desse jeito assim, ó. É, porque ao longo do tempo pode ser que quebre ele, tá bom? Então deixa ele bonitinho, carregador guardou, tá? É, o smart, olha que coisa mais linda, veio com uma, uma tela de proteção aqui na frente, vamos remover aqui. E o interessante é que isso aqui, ó, tá? É, no que veio aqui dentro, ele veio com uma película para você colar aqui, tá? Deixa eu só guardar essa aqui e eu pegar essa película aqui depois eu falo do smart, tá bom? Aqui, ó, são duas películas que tem. Tem uma aqui nesse plástico colado, não sei se você consegue ver pela pontinha aqui, mas tem uma, uma aqui colado, tá? Você pode tirar e colar aqui para poder proteger a tela. E também tem uma aqui reserva. Então são duas películas que veio aí para poder proteger a tela do seu Smart, beleza? Achei bem bacana isso aqui, cara. Bem bacana mesmo, porque de vez em quando a gente arranha o relógio, a gente bate em algum lugar, pode ser que arranhe. Então essa película aqui é uma mão na roda, tá bom? É, o Smart não está ligado, vou ligar ele agora aqui. Olha que cor que ele é. É a cor azul, né, o botão aqui de, de interface, a, a, o botão aqui de manuseio é um botão dourado, achei bem bacana aqui. Esse botão aqui, desde já, eu digo para você que não é um botão funcional de você girar ele, tá? Não é igual o relógio de ponteiro que você tem que girar ele, só serve para você apertar, tá, e selecionar as coisas, é como um enter para você, tá? E esse botão aqui é um botão de opção, você já vai ver comigo aqui já já. Vamos lá. Então vou montar ele aqui antes, antes de eu ligar ele, tá legal? botar essa aqui aqui embaixo, não, normalmente esse aqui, normalmente embaixo, é, esse aqui que vai embaixo, ele é de encaixe, vou botar aqui bonitinho, calma aí que eu me, me atrapalhei aqui, pronto, encaixei aqui, apertei o botão sem querer e ele encaixou, ele, ele ligou sem querer, apertei o botão aqui, apertei esse botão e ele ligou. Mas vamos lá, é, olha só que bonito, cara, ele é bem bacana, a pulseira dele é da cor do relógio, você vê que a caixa do relógio, deixa eu só apagar ele aqui. Shoot down, ok, yes, bye, tchau. É, a pulseira dele é da cor do relógio, tá vendo? Um azul metálico, ó. E o interessante é que essa caixa aqui do relógio, ela não é plástico, igual a de alguns smartwatch que vem por aí. Ela é alumínio, então ele é bem pesadinho, ó, tá vendo? Cara, eu gostei muito desse smart aqui. Olha a tela dele, como que. É, olha que legal essa tela, cara. Olha só, olha. Muito grande até. Em questão de aproveitamento da tela, ele tem muito mais aproveitamento de tela do que. Vamos ligar ele aqui. Pronto. Hello, botar ele lado de cá. Olha lá. Ele tem muito mais aproveitamento de tela, tá vendo? Do que o próprio analógico, que é esse aqui. Quer dizer, o digital é... que não é smart. É esse aqui, tá vendo só? Então, olha só que bonito. Deixa eu tirar o meu de uma vez, que eu já me empolguei aqui, Pera aí, Deixa eu tirar o meu aqui, o meu velhinho, meu X Games velhinho, fica pra cá. E olha só que, nossa, velho, que lindo. Tá aqui pra não arranhar o relógio, né? Aí você coloca ele aqui. Que bacana, tá? Mega feliz com esse relógio. Se você quiser tirar onda com os smartwatch aí, que parece muito com o smart apple, é esse aqui, tá? <risos> Gostei muito. E tá barato, tá? O link do site tá aqui embaixo, você pode clicar ali pra você ter acesso a ele. Olha só, cara, que coisa linda, olha isso, olha aí, bom, vamos lá, essa tela aqui, como você pode perceber, é, tem algumas algumas outras interfaces aqui, algumas alguma papéis de parede, falta atualizar a hora, né, a hora está errada, agora são 4h44 da tarde, tá vendo, eu vou atualizar a hora daqui a pouco aqui, mas acredito eu que assim que eu sincronizar com o telefone, ele já, pum, já sincroniza de uma vez e já atualiza, tá bom? Então vamos lá, se eu apertar esse botão aqui, ó, eu tenho o menu, tá? Que é o botão de esse aqui, ó, tá vendo? Não é funcional na questão de girar, você pode girar ele que não vai dar em nada, tá vendo? Só de apertar, você aperta e ele vai funcionar, beleza? Menu dele, menuzinho dele, ok? Aqui você tem uma cacetada de aplicativos aqui dentro, né? De funções aqui, desde despertador, música, né? Controlar a música é, no seu telefone, Tá? Passos, lembretes, tá bom? Até jogos você tem aqui nessa, nesse menu aqui, tá bom? É, controlar a câmera do seu telefone por ele. Aqui, ó. Câmera. Tem que conectar com o telefone, porque senão não vai funcionar. Mas beleza, que que você controla a câmera. E uma coisa que eu reparei bastante é que o touch dele, cara, é muito sensível. Ó, é muito sensível o touch dele, cara. Não é nada agressivo, não tem que fazer força. Perfeito aí pra quem quer um smart aí... É, para ostentar aí um smartwatch aí, isso aqui é bacana, vamos lá. Beleza, isso aqui é uma outra interface, onde você pode ter acesso aí aos aplicativos né, de tamanhos maiores, de repente, é, aqueles que estão muito pequenos, pode aumentar isso aqui. Olha aí, ó. aqui é o QR Code, Facebook, Twitter, WhatsApp, desligar ou desligar, é, ler texto, o que é isso aqui? Ah tá, inglês, francês, ah tá em inglês, ah português, bom, bacana, deixa eu achar aqui o português de novo. Você consegue ver aqui? Deixa eu achar o português. Cadê o português? Para onde está o português? Vamos lá. Vamos rolar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, português. Beleza. Já tem português. Ok. Então, é isso. Todos os apps que você tem na sua galeria está aqui, ó. Tá? Tudo aqui. Beleza? Vamos lá. Para o lado direito, você vai acessar aqui ah, os papéis de parede, beleza? E para o lado esquerdo, Vou fechar aqui. Pronto. E para lado esquerdo, você vai acessar aqui um pequeno menu. Você consegue ver aqui, ó. tá vendo? Aqui para você escanear o QR Code. Para você abrir o aplicativo no seu telefone. Tá? O aplicativo. E cadê? Mais o que Mostra a carga aqui do, do seu telefone também, né? Que a carga aqui está completa. Olha lá. Ó. Tá vendo? Uh, isso aqui, soneca. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui, mas... Se você souber usar tudo isso aqui, você usa Eu não sei usar isso aqui ainda não Porque para mim tudo é novo ainda nesse telefone Nesse relógio aqui Mas ao longo do tempo eu vou aprendendo A mexer nesse bicho aqui, entendeu? sei que é um relógio maneiro O touch dele é muito sensível Reloginho aí Bem bolado tá? Parabéns aí ao, ao fabricante aí Tá? Também aos fornecedores que mandaram para mim esse relógio aqui Tá beleza? Esse xizinho aqui, não sei se você consegue ver aí que mostra aqui, tá mostrando a, a não conexão no Bluetooth do telefone. Quando eu conectar vai ficar verdinho ali. Acreditou que vai ficar verdinho? E, brother, é isso aí. Tá? O que, que é isso aqui? Deixa eu ver. Essa lupazinha aqui, ó. Ah, é só quando botar o Bluetooth no telefone. Vamos lá. Facebook, sem mensagem também. Enfim. Deixa eu ver. Sem dados também, porque tudo isso aqui vai, vai começar a funcionar legal quando eu conectar um telefone. Depois eu vou... Ah, e calculadora também. Depois eu vou gravar um outro vídeo, depois que eu aprender a mexer nas coisas aqui. Como é que opera? Porra, e é jogo, cara. Olha só que maneiro. Não sei como que joga esse negócio aqui, mas... Ah, um jogo de, tipo, ad adivinhação, sei lá. Ó, ah, vibrou aqui na minha mão, ó. Tá mexendo, ó. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Cara, não sei como é que joga isso aqui, mas depois eu vou Ah, para adivinhar, eu acho que quantos, quantos números que tem ali naquele bagulho ali. Aqui, aqui você liga e desliga a vibração do, do relógio. Bom que economiza bateria, né? Mas beleza. Eu tô meio perdido aqui no relógio ainda, porque é muita coisa que tem aqui, cara. Ó a lanterna. Espera aí. Deixa eu desligar a luz aqui. a, a, a softbox aqui para poder ver se essa, se essa lanterna aqui é boa mesmo. Se bem que, estou com a luz de teto acesa, mas dá para você ver. Bom, se bem que qualquer feixe de luz que você tenha é, em, caso, em caso de queda de luz na sua casa, isso aqui é um adianto, tá? Qualquer luz que você tenha no escuro é um adianto. Então depois eu vou testar no escuro para ver como que é, tá bom? Mas galera, de antemão, essas informações que eu tenho sobre o relógio aí, então é isso, fico por aqui nesse vídeo, espero que você tenha curtido o vídeo aí, né, no Smartwatch X8 Max. Se você quiser comprar um igual a esse aqui, é, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde você pode clicar ali e ter acesso à loja ó, que me atendeu com esse relógio aqui, tá beleza? Tem outras cores também, é, esse relógio aqui tem rosa, como você pode ver aqui na, na capinha, tem rosa, tem preto, tem azul, tem branco, tem cor de alumínio, tem muita cor, muita cor que você pode explorar aí, beleza? Tem vermelho também aqui, ó, na capinha você consegue ver, ó, lilás. Enfim, beleza então? O link está aqui embaixo na descrição, você pode ter acesso lá. E é isso, fico por aqui, um beijo no coração, se inscreve no canal aí, deixa o like nesse vídeo e tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu!